Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos para mais um momento Unimed e hoje para falar sobre o Janeiro Branco, a sua importância para os nossos dias, eu recebo a psicóloga clínica e organizacional Eliane Valdenise. É um prazer tê-la conosco, Eliane. Obrigada, o prazer é todo meu. Agradeço, né, pelo convite. Eliane, falar sobre Janeiro Branco é falar sobre saúde mental. Para você, né? o que, que representa esse janeiro branco? O janeiro branco, então, ele, ele iniciou em 2014, né? Ele foi elaborado por psicólogos, né? Que sentiam essa, essa necessidade é, das pessoas cuidarem melhor da sua saúde mental, né? Então, eles determinaram que seria né, em janeiro, né? Para atrelar ali com a simbologia do recomeço, né? Que é um... A virada de ano, assim, a gente tem como mágica, né? Como vai virar o ano, então tudo vai acontecer. Então eles decidiram atrelar é, a essa esse simbolismo, né, de janeiro, para fazer com que as pessoas tenham maior consciência, né, é, do que é a saúde mental e o que é a falta de cuidados com a saúde mental, né, o que que ele atrela na nossa vida, né? O que que ele traz de bom, o que que ele traz de ruim? Ou seja, o Janeiro Branco é um mês destinado, né, ao cuidado da saúde mental. Eu acho que ele é uma questão também de você falar, né, sobre esse tema, de conversar com as pessoas sobre esse tema. E qual é o momento que as pessoas devem procurar uma ajuda? Uhum. Então, assim, ó, Douglas, na verdade, é não tem um, um, as pessoas vão ter dificuldade de, de identificar isso. Então são sentimentos de tristeza, é, desmotivação em excesso, né? Quando elas se sentirem assim que elas não estão bem, porque normalmente elas não vão ser acolhidas, né? As pessoas não têm esse conhecimento, então por isso a importância é, de você buscar um tratamento adequado, né? Buscar um psicólogo, é, um psiquiatra, se achar que é necessário, né? É sempre bom buscar uma ajuda profissional. E ainda o preconceito, ele é muito grande para essas pessoas que vão buscar uma ajuda profissional? Vão tem existe um preconceito o preconceito ainda existe né é, tanto quanto ao tratamento psicológico quanto ao tratamento psiquiátrico né então as pessoas elas são estigmatizadas né elas são chamadas de loucas ou elas são chamadas de preguiçosas elas são acusadas de não ter fé de não ter religião né então quando na verdade o que a pessoa precisa naquele momento é um acolhimento é ser acolhida né e acaba muitas vezes que ela não tem esse acolhimento, essa, essa recepção né, diferenciada, então é sempre importante buscar ajuda. Né? No caso, é, pode, você pode procurar um psicólogo né, em consultórios, clínicas né? e pelo SUS, né, a, o SUS disponibiliza o CAPS né, para quem precisar marcar consulta com um psicólogo, se necessário eles encaminham para um psiquiatra, né? então é um lugar assim que a pessoa pode buscar ajuda que ela não vai ser julgada. Existe alguma forma, uma ferramenta de você cuidar da saúde mental? Porque hoje, para cuidar da saúde física, você vai na uma academia, né? vai, vai no médico, faz exames ali, de sangue, como é para ver as vitaminas do corpo, em relação à mente. Como cuidar da mente? É, na verdade, é assim. É, a, nos tempos de hoje, né, nós estamos muito focados com o físico. Né? A importância agora é cuidar do físico, né? Então, para a gente né, melhorar a nossa saúde mental, o ideal seria é, cuidar, né, ter um cuidado com a saúde mental, né, colocar isso em primeiro plano. Né? Porque se a gente não tiver com a nossa saúde mental, nossas emoções né, é, estabilizadas ali, vivendo de forma equilibrada, a gente não vai conseguir realizar né, as demais funções seja elas é, cuidar do corpo, né, emagrecer que são as promessas né, do de fim de ano. Então, primeira coisa, a cuidar da saúde mental, né? O nosso mental deve estar em dia para que a gente consiga, né, é, realizar as promessas, né, que a gente faz para nós mesmos. Alguns hábitos que precisam ser mudados para melhorar a nossa a nossa a nossa saúde mental. Sim, é, a gente tem que aprender a, a se conhecer. A gente precisa do autoconhecimento, né? para a gente poder é, discernir as coisas né? que nos fazem bem e as que nos fazem mal. Né? Para a gente começar a evitar tudo aquilo que nos faz mal. Desde sentimentos, relações, alimentação, né? mudar, mudar o nosso hábito de vida, né? inclui tudo isso. Então, acho que se a gente investir no autoconhecimento, com certeza a gente vai conseguir ter uma saúde mental bem melhor. E pessoas tóxicas, elas influenciam muito na saúde mental? Pessoas tóxicas, né? Existem, né? Às vezes são nossos amigos, são nossos familiares, né? Então a gente precisa saber identificar esse tipo de relação de pessoas, né? É, pra gente poder limitar, né? O que que, né? Isso me faz bem, isso não faz, né? O que que realmente eu preciso, né? Pra mim? Preciso conviver com isso? Preciso? Não preciso? Então, né? Saber evitar, se conhecer, né? para conseguir evitar, para não passar por determinadas situações que, né, se não vão te fazer bem, né, não tem porquê, né, conviver com isso. Então, a questão do autoconhecimento vai ajudar bastante nisso, né? Para você mesmo saber o que que faz bem e o que não faz para conseguir evitar. Eliane, quero agradecer a sua participação. E para você que quer continuar esse bate-papo lá no Instagram, você pode procurar a Eliane Valdinizi Psi no Instagram, tá na descrição do vídeo também para conversar terminar esse bate-papo. Foi um prazer tê-la conosco e sempre é importante, não só agora em janeiro, mas o ano todo, falar sobre saúde mental. Exatamente. Vamos todo mundo cuidar da saúde mental, né? E quem tiver alguma dúvida, né? E quiser me chamar no, no Instagram, pode me chamar que a gente vai conversando ali sem problema nenhum. Muito obrigado e a gente se encontra no próximo programa.